Só assista esse vídeo se você for uma pessoa inteligente e que gosta de enfrentar desafios. Porque o vídeo de hoje não são para pessoas fracas. O que eu quero te ensinar hoje é uma estratégia simples, mas que poucos conseguem fazer. Que vai fazer você ter capacidade de conquistar aquilo que você mais sonha em ter. Portanto, se você tiver fibra e coragem de fazer algo que você nunca fez, assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like, caso contrário, já fecha esse vídeo por agora e continue aí apenas sonhando e chupando o dedo, vendo o seu sonho cada dia mais ficando distante. Agora, se você quer saber do que eu estou falando e promete que vai assistir esse vídeo até o final, é só vir comigo. Olha, parece ser bobo que eu vou te ensinar agora, mas essa pequena estratégia foi um dos pilares principais que me fizeram dar um grande passo na minha vida, que foi adquirir esse carro que hoje eu utilizo para trabalhar com os aplicativos e também para lazer e transportar as minhas mercadorias da minha loja do Mercado Livre para os meus clientes. E hoje eu quero que você abra a sua visão e tenha o compromisso de pelo menos tentar fazer isso que eu vou te orientar a partir de agora. Inclusive, tem um rapaz chamado Júnior no meu grupo de motoristas acima da média que enviou recentemente essa mesma visão lá no grupo e já notou grandes resultados que ele antes não conseguia ter e até mesmo conseguiu utilizar dessa poupança que ele guardou durante um bom tempo para poder se livrar das dívidas durante essa pandemia louca que está acontecendo. Mas vamos parar de enrolação. Essa estratégia, ela se constitui de você todos os dias, sumir com 10 reais dos seus ganhos. É isso mesmo, você vai sumir com o seu dinheiro. Mas claro, que de uma forma que você possa resgatar depois. Ué, mas o que eu ganho com isso, Lucas? Bom, já parou para pensar que você trabalha o dia todo e não consegue ver a cor do seu dinheiro no final do mês? E olha, isso se dá porque naturalmente... A nossa mente ela já calcula o quanto temos de capacidade de ganhar diariamente e devido a essa confiança que implementamos nela, sempre acabamos gastando com coisas desnecessárias. Por isso todos os meses notamos que ganhamos bem, mas o dinheiro não sobra e acabamos até mesmo ficando apertados. Tem aqueles que até mesmo culpam os aplicativos por isso, mas não param para colocar ali na ponta do lápis o quanto que ela gastou com aquela cervejinha ali no final do dia, ou com aquele restaurante que comeu, sendo que poderia ter levado aquela marmitinha, ou com aqueles dois ou três maços de cigarro que consumiu, ou até mesmo com aquelas compras que fez por impulso e nem precisava que no final do mês se tornaram grandes débitos no saldo que elas adquiriram trabalhando ali com os aplicativos ou trabalhando da forma que ela achou melhor ali então o que eu te aconselho em fazer adquira uma conta em banco aí, digital ou aquelas carteiras digitais para que você possa guardar esses 10 reais todos os dias ou o valor que você acha que não vai fazer falta eu não vou indicar nenhum banco ou carteira digital porque esse não é o foco do vídeo e sim te ensinar essa estratégia ou você também pode pedir para o seu companheiro ou companheira de casa guardar todos os dias esse valor para que suma da sua vista, caso você não queira adquirir uma conta no banco aí, ou carteira digital, e eu tenho certeza que eles vão te ajudar com esse objetivo. Ou se você não tiver um companheiro ou uma companheira, você pode guardar em algum local de confiança que você não consiga enxergar o valor que você está guardando, pode ser num cofre ou num baú com chave, aonde você achar melhor. Você aí deve estar pensando que é fácil, porque você já guardou moedas num cofre e tudo mais, mas eu te garanto, não é nem um pouco fácil você guardar esses R$10 ou esse valorzinho todos os dias. Eu mesmo encontrei grandes dificuldades nos primeiros meses, mas depois de um tempo a sua mente se acostuma e você consegue ter resultados que você nunca pensou em ter. Olha só! Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso, se você trabalhar 20 dias no mês, ao final você terá 200 reais que você nem sabia que tinha capacidade de guardar isso, ao final de um ano você terá 2.400 reais, em 5 anos 12.000 reais, que por sinal é um ótimo valor de entrada de um carro, de uma casa. Guardando apenas R$10,00 de todos os seus rendimentos diário. Olha só o valor que você consegue guardando apenas esse valor mínimo. Que em 5 anos se tornará uma grande poupança que você poderá utilizar da forma que você quiser. Agora, claro, você pode escolher o valor que você quiser. Mas no mínimo tem que ser R$10,00. Então se você aceita esse desafio, mande aqui nos comentários a hashtag... Eu aceito esse desafio. E seja disciplinado. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar, assim como eu, os seus objetivos, apenas guardando menos de 5% dos seus ganhos. E como uma dica extra, eu super recomendo a dica que meu amigo Júnior passou, que é você sempre guardar de vista, sempre as moedinhas de R$1,50 que você receber dos passageiros. Pois as moedas grandes, todos esperam. Agora as moedas pequenas, a maioria ignora. Então você sempre vai ganhar um extra das corridas em dinheiros que você poderá guardar e aumentar a sua poupança. E quando você precisar usá-la, você notará que terá muito mais dinheiro do que aquele investimento inicial que você estava guardando. E aí, pegou a visão?